Eu olho o personagem, eu vi o senhor cortando o cabelo, aí eu falei assim, que coisa passar a mão na cabeça é cabeleireiro. Comecei a trabalhar na olaria, o Manuel também trabalhou na olaria também, minhas irmãs. Foi ali que eu consegui comprar meu primeiro carro, eu lembro, comprei minha variante lá. Pô, pra mim era a Ferrari, a Playboisada, era tudo carrão, era tudo carrão da Playboyada, A a é tudo com carro esporte, Puma na época.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 Aí começou a minha trajetória sobre a minha arte. Comecei a olhar boneca, carrinhos. pessoa pessoal ganhava carrinhos novos e jogava fora. Aí comecei a montar, né? comecei a montar, tal, montar. Aí passou o turista, aí passou a francesa. Falou para mim, faz tempo que o senhor é artista? Eu falei, estou começando agora. Aí eu pensei, né? Pô, mas não tá completa, Sabe por que não está completa? Falei, ah, o que tá faltando é as frases. Mas como não tinha pirógrafo, eu falei, vou fazer igual lá, vou fazer o fogão alheia e fazer, fazer a criatividade, é a filosofia, é assim, urbana. Aí eu falei, não, eu tenho que me aprofundar. Aí eu falei para um universitário, para o um rapaz, o oh, senhor não tem algum livro de algum, pelo menos uma cópia, alguma coisa? Não tem, rapaz. É por internet, rapaz, não tem internet não. Eu peguei, comecei a fuçar o lixo. Aí eu comecei a procurar, já, já sei falar sobre Platão. Começou a falar sobre Sócrates. Ó. Aí o Platão, Sócrates, aquele Voltaire. Não gostei muito do Voltaire não, mas é bom, é francês mesmo, meio, sei lá. Ó, não gastei muito histórico para comprar, que eles me Midoram. E eu livro caro. Ali é muito sabedoria. Tem outra que vive, vive de ilusão é mágica. É mágico.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 Todo artista, se ele é o presidente, se ele é o chefe de família, ele vai, ter, ele vai deixar um legado. Sabe o que é isso aqui? Charles Degô, põe o charuto na boquinha dele, põe o charuto tá no barrigão dele. Ah, se torna imortal a arte, porque ó, há 100 anos existiu o tal de Zé Preti, lá, as imagens aqui. É uma coisa eterna e é gratificante.